E aí galera que segue Adrões de Garagem nas redes sociais, tudo bom com vocês? É, esse Mavic aqui, ele foi acertado por uma ave em voo, aconteceu que ele perdeu a câmera aqui, nós temos uma câmera nova que foi colocada nele, né, e uma perna esquerda traseira também nova, e sem muitas avarias de componentes eletrônicos, só uma leve recuperação na placa de ESC que faz a rotação dos motores, e ele já está pronto já está atualizado voando todo direitinho e amanhã o dono já vai vir com um sorrisão estampado aí na cara para poder pegar o seu filhote aqui e fazer bons voos novamente